Nós assumimos, queria construir uma escola para nossos filhos se tornarem doutores. É, quem falou aí, desde quantas pessoas já tem formado aí? Na universidade, no na ensino universidade superior, 32, entre doutorando, mestrando, graduando e graduados. 32. 32. E aqui? Técnico aqui nem se fala, Marmã. Técnico? Tá formado, quase não, já. Não, já. Outra coisa, todas as prefeituras que tem aí, tem gente que estudou no Colégio no santo Santos que, tá, que trabalha hoje. É, aqui em cima vai ser um lugar onde os militantes que quiserem honrar a causa e construir uma, uma, uma casa, mas só pode ser aqueles que vão honrar a casa, porque essa terra aqui não pode nunca vender, nem trocar, nem doar. Então vai ser quem quiser honrar a causa mesmo. É, porque aqui vai ser o lugar onde vai morar também os, alguns professores que vão querer morar aqui, da Universidade dos Povos. E aqui vai ser um trabalho, uma tarefa que eu já assumi, e agora no meu aniversário aqui de 61 anos, vou assumir o compromisso de a gente construir isso aqui para ter uma resposta daqui a mil anos. O que significa isso? É quando a gente está sofrendo, não tem nem, está cheio de problema, em vez da gente ficar chorando por causa dos problemas, ficar reclamando com os problemas, ficar encarando a vida como maldição, a gente tem que fazer um projeto árduo, de longo prazo, já, que jamais será atingido. Então aí você começa a se reencarnar e viver outra vida. Então, você pensar num projeto a longo prazo, de 3 mil anos, você perde o medo da morte. Perdendo o medo da morte, vai louvar o tempo e a vida, que esses dois são sagrados. O tempo e a vida. Então, isso vai poder a gente é, ter a sensação e ter o espírito E agora eu, com 61, estou me considerando menino de 17 anos no um recomeço, numa reconstrução, e entender que a gente tem de dormir sonhar, amanhecer, pensando na revolução. Porque a revolução muita gente acha que é fazer a revolução. Tem um bocado de, de gente que inclusive se perdeu nessa, de fazer a revolução. E a revolução a gente não faz, a gente constrói. Porque quando a gente faz, a gente faz alguma coisa para alguém. E a revolução não é para alguém. É para nós, para nossos filhos, para nossos netos e para as futuras gerações. Então a gente faz um pedaço do caminho, constrói um pedaço do caminho e as futuras gerações vão construir o caminho deles. Então cada um vai construir do seu jeito, da sua forma, para que possam as coisas se harmonizar. Então nesse sentido, como aquela montanha lá, vai permanecer aqui por milhões de anos. Porque ela também foi construída por milhões de anos. Então é nesse sentido que aqui nós vamos é, ter um pessoal preocupado, aí vai ser a terra de joelhos. A minha terra não existe. É a nossa terra. Eu, desde, desde 40 anos que eu luto, eu não luto, eu luto pela, eu luto pela revolução e pela nossa terra, pelo nosso território. Então é nesse sentido que eu quero encorajar vocês, que está aqui hoje, a plantar, a cuidar da terra, convocar o povo preto para cuidar da terra. Os irmãos indígenas já cuidam, mas nós precisamos fortalecer a luta deles, para que eles possam é, fortalecer a nossa luta. A luta do povo preto está pelo meio do caminho, porque nós nunca... Assumir uma responsabilidade da luta pela terra e do território. Então é necessário convocar esses, convocar aqueles, os mestiços, todos aqueles que estão nas periferias dos grandes centros, para assumir a luta pela terra e pelo território, para a gente encontrar um caminho de liberdade. Porque a liberdade é leal, é cara, custa muito caro. Se dedicar à causa da liberdade é infinita e muito cara. Muitas vezes tem que... É, negar um bocado de coisa... Para encontrar o caminho da liberdade. Então é nesse sentido que... A gente estamos juntos... Numa perspectiva... De 3 mil anos. Aí como chega lá? Chega com uma coisa simples. Passa... Ensine os seus filhos, os seus netos que pode, ser, pode ter certeza que a montanha será alcançada. Né? Se a gente ficar só, só nós cavando e plantando, não chega nunca a lugar nenhum. Então a imortalidade chega com isso. Então eu sou um cara feliz porque me considero um homem imortal. A morte não me persegue. Eu não dou, não duvido porque eu sei que ela é o caminho de todos nós Então não tem um que não vai morrer Então se não tem um que não vai, vai morrer, não sou irei eu que não vai passar por esse momento Mas na Calunga diz que a morte é uma passagem Para outra vida, para outro momento. E o velho Confúcio diz Faça uma boa ideia para os olhos do mundo, para os ouvidos do mundo, e ela por si só se transforma em milhões. Sejamos soldados da esperança e soldados da vitória. Ache, ache. da 70 caruru. <risos> Sobe. Estão no da imortalidade. A <risos> imortalidade. O último caruru, <risos> que ele já que ser em, em cima da cama, na procissão me carregando. Então <risos> fizeram com o frio da cala 103 anos no último caruru.